Agradecemos, te louvamos por mais uma vez estarmos reunidos em Tua presença. Pedimos, meu Deus e meu Pai, pela vida do pastor Pedro, pela vida do pastor Adilson, por todos os pastores e obreiros da nossa denominação e de outras denominações que estão também enfermos. Oramos pela vida do pastor Levi, esse homem, meu Pai, que... Trabalha ali com aquele, naquele centro de recuperação que o Senhor tenha misericórdia que o Senhor coloque a tua mão tem compaixão meu Pai dos teus servos e das tuas servas que estão sofrendo com diversos tipos de enfermidade mas a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades por isso nós cremos num Deus que cura num Deus que liberta por pior que seja a enfermidade, por, por mais incurável que ela seja, o Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que liberta. Por isso toca, Senhor, na raiz da enfermidade e consome com ela pelo teu poder. E derrama sobre os teus servos, as tuas servas, a cura, o milagre, a libertação pelo teu grande poder e para a glória do teu nome. Toma nas tuas mãos, Senhor, os teus servos que estão sofrendo com, todo, com toda a enfermidade maligna, com esse vírus maldito, com as sequelas desse vírus. Deus eterno, coloca a tua mão e faça a obra pelo amor do teu nome. E abençoa esta nação, esse estado, esta cidade, bairro e rua onde moramos, onde mora o teu povo. Concede a cura, meu Pai, concede o milagre, a salvação, a libertação, que aquele que está caído se levante, que aquele que está enfermo seja curado, aquele que está desempregado, as portas do emprego se abram, pelo Teu grande poder, estende, Senhor, as Tuas mãos e socorre aquele que está aflito, aquele que está necessitado de uma bênção, de uma vitória. Coloca a Tua mão, Senhor, e dá vitória ao Teu povo para a glória do Teu nome. Eu oro por aqueles que estão hospitalizados, estão encarcerados, aqueles que estão, meu Deus e meu Pai, nas UTIs, nas enfermarias, nos corredores dos hospitais, dos UPAs, e aqueles que estão nos quartos em isolamento, e aqueles que estão em casa, meu Pai, também em isolamento. Coloca a Tua mão, Senhor. Consome com esse vírus maldito. Consome com esta peste perniciosa. Guarda, protege e livra a tua igreja. E abençoa o teu povo na face dessa terra e conceda a vitória. Pelo poder do teu sangue, para a glória do teu nome. Abençoa o Brasil, abençoa as autoridades constituídas do Brasil. Nossos governantes, Senhor, coloca a tua mão. Faz a Tua obra, meu Deus, em nome de Jesus. E derrama a Tua bênção sobre cada lar, cada família aqui representados. E envia o anjo da vitória com a bênção, com a vitória que só o Senhor pode dar. Estende as Tuas mãos, santa e poderosa. E envia Teu socorro nesta noite. Envia Teus anjos, Pai, para socorrer aquele que está aflito, aquele que está necessitado... Aquele que precisa, meu Pai amado, de uma provisão vinda do céu. Estende as tuas mãos, Senhor, e provê na vida do teu povo. Visita também os processos, visita também, Senhor, os projetos, os processos na justiça. Visita, meu Deus, toca, confunda o inimigo, lança ele por terra. Toma nas tuas mãos os advogados responsáveis por esses processos. Usa eles para o bem daqueles, meu Pai amado Que estão sofrendo E que estão passando, meu Pai Por esta situação Coloca a tua mão também, Senhor Sobre os contratos Os contratos trabalhistas E os contratos é, que os teus servos precisam, meu Pai Que sejam aprovados Que sejam assinados porque eles trabalham por conta e eles precisam de encomendas. Eles precisam, meu Pai, que esses contratos sejam assinados. Entra, meu Pai, com toda a sorte de provisão na vida daquele que trabalha por conta própria. Não deixa faltar o serviço e não deixa faltar também a, o pagamento. Pelo Teu grande poder e para a glória do Teu nome. Abençoa as Tuas servas, meu Pai, que trabalham é, por conta e que precisam sustentar e manter a sua casa, a sua família. Senhor, dai vitória para elas pelo Teu poder. E abençoa, e sustenta, e livra de toda a força do mal, de toda a força das trevas. Livra do espírito da inveja, de toda e qualquer malignidade e abençoe e prospera o Teu povo que tem trabalhado, tem lutado para ter uma vida financeira melhor e para contribuir também com a Tua obra. Por isso, abençoa cada um, os dizimistas, os ofertantes da Tua casa, aqueles que têm mantido a Tua casa, meu Pai, nesse tempo tão difícil. Senhor, não se esqueça deles, não deixa faltar coisa grande nem coisa pequena para eles, nem para a vida deles e dos seus familiares. Mas supre cada necessidade, para a honra e para a glória do teu nome. Estende as tuas mãos, Senhor, para os desempregados. Abre as portas do bom emprego. Confunda o inimigo, lança por terra. E opera de uma maneira toda especial na vida de cada um dos teus servos. Colocamos tudo nas Tuas mãos, todas as causas que estão nas mãos dos advogados. Nós entregamos a Ti, Senhor, para que o Senhor domine cada advogado, tome conta de cada um e usa cada um para ajudar, Senhor, os Teus servos, para ajudar, Senhor, as Tuas servas, para ajudar o Teu povo, Senhor. Para ajudar-nos, ó oh Deus, a vencer pelo Teu poder. Para a glória do Teu nome. Que o inimigo da nossa alma seja envergonhado. Seja devotado através desses processos. Pelo Teu poder, Senhor. Para a glória do Teu nome. Abençoa os Teus servos que trabalham com vendas. Abençoa aqueles que têm propriedades para vender. E até agora não conseguiram. Senhor, que as portas se abram. Que apareçam compradores. Que apareça não apenas um, mas vários. E que cada um possa dar, pagar o preço que os teus servos estipularam. Em nome de Jesus, que eles não tenham prejuízo nessa venda. Mas que o Senhor possa conceder a eles o lucro. E que eles possam dizimar, Senhor. Daquilo que eles conseguirem. Que eles possam dar o dízimo na tua casa para a glória do teu nome abençoa meu Pai esta nação toma a nação brasileira em tuas mãos toma o teu povo nas tuas mãos envia o reavivamento espiritual sobre o Brasil e sobre todas as nações da terra abençoa os nossos irmãos que nos assistem meu Pai em outras cidades, outros estados outros países meu Deus concede a bênção e a vitória pelo Teu grande poder. Na glória do Teu nome. Não se esqueça dos nossos irmãos africanos. Dos nossos irmãos que também estão sofrendo com essa pandemia ali na China. E também aqueles, meu Pai amado, que estão sofrendo com todo tipo de doença. E também padecendo por estas guerras, meu Pai. Tem misericórdia dos refugiados. Tenha compaixão Senhor, nós colocamos tudo em tuas mãos, e pedimos a tua bênção, pedimos a tua misericórdia, a tua bondade, esteja conosco meu Pai, no decorrer desta semana nos dê vitória, é no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abençoa as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Senhor, toma em Tuas mãos. Que o mal saia, que a tormenta cesse. E todo o poder das trevas caia por terra. Pelo poder do Teu sangue, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma noite de sono.